Engenharia reversa É março de 1941. É necessário organizar repetidas incursões sobre Noruega para molestar a ocupação do exército e forçar Hitler a enviar tropas para a zona da frente norte, desviando-as do cenário mediterrâneo. Essas incursões devem obter os máximos resultados com os mínimos meios materiais. O objetivo dessa operação é demolir a grande barragem de Cicendã, perto da usina hidrelétrica de Cima, em Angel. Desta forma, se utilizará várias pontes importantes e toda a área ficará sem fornecimento elétrico. Oficial, quero que seus homens se aproximem pelo norte. E detonem a represa colocando explosivos em sua base. Terá que roubar os explosivos dentro da estação transformadora. Lembre-se, só o sapador pode lidar com eles. O perímetro da estação está eletrificado, porém o circuito pode ser desconectado através do interruptor situado aqui. O espião pode se passar por qualquer comandante alemão. Consiga-lhe o um uniforme e a única coisa que os inimigos farão é enquadrar-se. <risos> Uma vez completada a tarefa, um caminhão virá resgatá-los ao norte de sua posição. Essa não é uma missão fácil, oficial. Só a perfeita combinação de seus homens podem assegurar o sucesso. Certifique-se de que tenha ficado claro qual é a tarefa de cada um. Isso é tudo. Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos. Hoje vamos continuar com comandos atrás das linhas inimigas. Hoje na missão 3 Antes de começar, vamos dar uma olhada geral no cenário Este é o quarto vídeo dessa série Se você perdeu os vídeos anteriores É só conferir a playlist correspondente Muito bem, rapazes O plano é o seguinte Primeiro, quero que o mergulhador pegue o bot Eliminem todos que estiverem no caminho Depois, pegue o espião Leve-o até o uniforme e invadam a estação. O espião cortará a energia para que os demais possam invadir e roubar as bombas. Em seguida destruirão a represa e o bunker que a controla, e escaparão em direção norte. Um caminhão virá resgatá-los. É entendido? Sim, yes, senhor. ready. estou uhum. pronto. É em frente! Ok, sir. I'll be right over. Right out, sir. Aperta! Yes, Sim, sir. Aperta, sir. Não esqueça que temos I vídeo novo thought, às sir. quintas, às sextas e aos sábados. Coming Portanto, right se não over. quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative yes, as sir. notificações. Considere-se Fine, sir. Coming, sir. Okay, sir. That's easy. That is impossible, officer. Understood, sir. Just leave it to me. Okay. That's easy. Affirmative, sir. Coming, sir. I'll be there in a moment. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I understand. Muito bem, meu graduado, já entrou na água. Yes, sir. Affirmative, sir. Understood, sir. Coming right over. Sir. Right out, sir. Coming, sir. Immediately, sir. Coming right over. Sir. Yes, sir. Right out, sir. Coming right over, sir. Yes, sir. Coming, sir. Understood, sir. Yes, sir. Right over, sir. Understood, sir. Muito bem. Pegou o bote. Immediately, sir. Coming, sir. Understood, sir. Coming right over. Agora eliminar sir. mais inimigos para poder levar o espião até o uniforme em segurança. Hey, coming, sir. Yes, sir. Coming right over, sir. Hey, coming, sir. Immediately, sir. Coming right over, sir. I'm ready. Fine. I agree. Whatever you say, officer. Yes, sir. Coming right over, sir. Fine. Whatever you say, officer. Yes, sir. Pronto, já temos o traje. Agora, é hora de invadir a estação transformadora. I see. Yes, sir. Right out, sir. Coming, sir. Yes, sir. Coming, sir. Coming, sir. Coming right over. Sir. Yes, sir. I'm ready. I agree. Todos a bordo. Coming, sir. Yes, sir. Coming right over, sir. Coming, sir. I'm ready. Yes, sir. I'm ready. Yes, sir. I'm ready. Yes, sir. I'll be right over. Mm-hmm. Come on over. I'll be there in a moment. mm -hmm. Understood, sir. Yes sir. Coming right over. Sir. Yes sir. Affirmative, senhor. Pronto, já temos uma das bombas. More coming. I'm ready. Whatever you say, officer. Agora a outra. Alright. Uh, consider it done. Okay, sir. Fine, sir. Yes sir. Yes. Sir. Obediently, sir. Understood, sir. Just leave it to me. Affirmative, sir. Coming right over, sir. Comin. That's easy. I'll be there in a moment. Okay, sir. Just leave it to me. Yes, sir. Yes, sir. Pronto, já temos as duas bombs. Consider it done. Understood, sir. Coming, sir. Yes, sir. Coming, sir. Coming right over, sir. Okay, sir. I'm ready. Fine. I agree. Fine. Will you talk? Yes, sir. E agora o grande momento. Fine, sir. I'll be right home. Yes, sir. Yes. Sir. a bomba. Fine, sir. Subir no bote. Yes. Sir. E preparar para seguir a caminhada. Esse troço! Segunda bomba! Over sir. Yes, sir. Right over. Vamos, caiu fora daí! Coming, sir. Yes! Sir. Isso, Sir. Isso, Sir. Olha o caminhão! Eu entendo. estou Ok. Just leave it to me. Understood, sir. Então é isso! Muito obrigado por ter sua aqui até aqui. conto sua presença no próximo vídeo. E até a próxima! E é isso aí! Missão cumprida, oficial! Dispensado!